esse vídeo aqui, você não um aviso que os vídeos não vão ser mais tão aleatórios assim antes de gravar eu vou pensar no que eu vou gravar é isso